Muitos de nós já ouvimos falar de trava de score, score com trava, score bloqueado. O que eu vou falar para vocês aqui é tudo baseado a fatos verídicos. Primeiro, eu trabalhei com credit behavior score, eu trabalhei com score, eu vi a construção de ponta a ponta do score. Eu sou o único influenciador digital que participou com as quatro instituições financeiras Boa Vista, SPC Brasil, CODE e Serasa. E dentro dessas instituições financeiras eu vi de tudo. A maior segurança que existe tecnológica dentro de um sistema e vi também coisas que a gente pode dizer que pode cometer falhas que todo sistema pode ter falhas né e você percebe que quando você enxerga um problema esse problema ele acaba sendo consumido de uma forma natural e é resolvido e existe um problema que ele existe e eu irei fazer o que tirar um aproveito deste problema então eu poderia com meu conhecimento e com minhas habilidades falar para vocês que eu tenho a fórmula mágica para ajudá-los a desbloquear o score de vocês e assim o seu score explodir é verdade? Pois bem. Nós temos lá o score de crédito. Nós temos o sistema que trabalha a migração da pontuação. Nós temos um robô inteligente que ele busca as informações pertinentes de cada cliente. Tem a outra parte que busca e alimenta as informações que as instituições financeiras passam para mim. Então, conforme eu vou recebendo as informações, e quanto mais informações, é, eu recebo, mais forte eu consigo trabalhar o score desse cliente. Então, você imagina um cliente que ficou devendo durante sete anos no mercado. O score dele, teoricamente, é ruim. Ele pode, para ele, aparecer verde. Para ele pode aparecer verde. Para ele pode aparecer amarelo. Amarelo. Mas para a instituição financeira, não é isso que eles vão enxergar sobre você. O que eles vão ver do seu score, eu vou dar um exemplo para que você entenda. Com assim, Eu vou trazer um, um score para você ver do Será, do American Express. Só para você ver como que é o score americano e o score nosso, baseado no que eu vou mostrar para você aqui, você vai, você vai conseguir pegar a visão. tá? Você vai conseguir pegar a visão. Deixa eu abrir para você meu score aqui, ó. vamos lá. Ó. Vocês vão ver meu score aqui? Esse score é baseado ao que o Serasa Experian encaminhou para o American Express FICO Score. Tá? E aí dentro do FICO Score, ele mostra como que o meu score evoluiu lá no American Express nos Estados Unidos. Então, eu cheguei a estar com um pico de 850 pontos, eu caí em dezembro um pouquinho, em janeiro eu caí um pouquinho e em fevereiro eu estou aí no nível de 660, tá? Só para que você, eu cheguei a estar com o, é, na verdade meu score chegou a 740, meu score, tá? Para mais, eu cheguei ver gold, né? Bem, isso daqui que vocês estão vendo do meu score americano, olhando isso daqui assim, o meu score não é legal. Hoje não está legal tá? para pedir um cartão e ser é aprovado a um cartão. Hoje não está legal. Então, se eu aplicasse hoje um cartão, qualquer um dos Estados Unidos, nesse score meu aqui, a minha chance de ser reprovado é grande. Então, se eu pedir esse cartão aqui agora ao vivo, eu tenho quase que 99% que eu seria reprovado por esse score. Isso com fatos verídicos. Tá? Alimentação da base de dados minha. Tá? E aí, quando você fala de, de, de, de, de bloqueio de score, eu poderia falar para você o seguinte, que meu score está bloqueado, congelado, há dois meses, 660. Isso é uma gíria que eu uso para me comunicar com você. Então, olha, o meu score está com uma trava há dois meses que não muda. Tá? Porém... Não existe trava de score. Quando você fala que meu score está travado, que meu score não decola de jeito nenhum, eu posso simplesmente querer levar uma vantagem sobre você. Eu pego o seu ponto fraco, te ofereço o meu serviço e você paga para mim para saber o que eu tenho para te passar. Só que o score, o que você precisa pôr na sua cabeça é que o score ele é o comportamento daquilo que você é. Vou dar um exemplo para você. Tem um membro do canal que alguns querem ser muito inteligente, ao ponto que querem tentar driblar, driblar ou é, lubridiar, lubridiar uma pessoa que tem conhecimento. Então você pega uma, um exemplo desse cara, ele pediu um cartão no banco X, o banco falou para ele não, não tem crédito para você aqui e eu não posso fazer nada por você. Como que não pode? Você é o gerente da minha conta, não posso fazer nada. O sistema não gerou crédito para você. E eu não posso fazer nada. O gerente falou isso para ele. Para ela, né? E ela veio falar comigo. Eu falei, olha... É o seguinte. Para um gerente falar que não tem como fazer nada por você... Eu vou ser claro com você. Ele viu alguma coisa de ruim nos seus dados que ele não pode falar. Agora... É simples, você sabe o que você fez no passado? É só você lembrar o que você fez todo esse período de tempo? Falsificou imposto de renda, falsificou decor, movimentação falsa, passou na maquininha de cartão, tudo isso o banco sabe hoje. O banco sabe quem é que está passando maquininha da própria maquininha. Então, a pessoa tentou querer falar comigo, ah, que o... O gerente falou isso pra mim e tal e tal, eu falei, olha, desculpa, alguma coisa ele pegou em você e ele não quer te falar. Tá? Então eu tô falando isso pra vocês, que essa história, que o seu score tá congelado, que o seu score não decola, que o seu score não sai do lugar, tudo isso é papo de boi dormir. Se o seu score está lá em 400, 350, 420, é porque alguma coisa você fez. E para você desfazer isso, basta você mostrar para o mercado o que é você. Não tem bola mágica. Não, não tem um cristal que vai falar para você fazer isso, que vai mudar. O que vai mudar o seu score é o comportamento do seu CPF. Preste bem atenção. Olha que coisa impressionante e fresquinha para você. O Tiago do Safra pediu esse cartão e foi reprovado. Olha que interessante. Olha que interessante. O Thiago do Safra pediu esse cartão e foi reprovado. Falou comigo pelo nosso link foi reprovado. Tiago pegou, falei, Thiago, pede o Platinum. Eu tinha certeza que o Thiago seria aprovado. Pega o Platinum. O score do Thiago, 600. Ou seja, mediano. Foi lá no site, pediu o limite do cartão, jogou pro puto do azul, ele foi aprovado. Só que antes dele fazer isso, ele foi reprovado no Infinity. Se o Thiago não falasse comigo, ele não saberia que se ele aplicasse no Platinum, ele ia ser aprovado. Na cabeça do Tiago, o rating dele não estava bom. É o que muitos de vocês e nós pensamos, que o nosso score ele está travado, ele está bloqueado. Não existe isso. Nenhum CPF é bloqueado de forma que você não consiga movimentar o score. O que existe é outras coisas, mas é coisa de lei, que você não paga o imposto, eles vão lá, bloqueia, coloca como regular, é, irregular o CPF, você não vai ter acesso a nada se o CPF fica é inativo. Aí sim você não tem dados suficientes para alimentar o seu, seu score. Mas não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de você está devendo, ficou devendo por um período e o seu score travou lá em 500. Cara eu te garanto eu te garanto que você vai sair dessa fase aí e você não tem que comprar nada e fazer nada é simplesmente você mostrar para o mercado quem é você e para você poder mostrar para o mercado quem é você você tem que dar tapa cara então por exemplo imagina você ficou sete anos que o nome surge no SPC e hoje você não tem sequer um cartão de crédito em seu nome.